Vai direto para Gambo Grande falar com Gerson Vassuf. Hoje pela manhã, o governador se reuniu é, para falar sobre segurança e educação. Todos os detalhes com Gerson Vassuf. Pois é, Fernando, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando por aí. A gente tem visto é, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, diversos casos é, de atentados em escolas, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil. Né? Diversos alunos aí perderam a vida, atentados é, muito violentos e muito perigosos e essas ações aí fizeram com que o governo do estado tomasse uma atitude hoje eu estou aqui na governadoria onde no auditório o governador está reunido agora com autoridades de segurança pública aqui de Mato Grosso do Sul para discutir e também para dizer quais medidas de segurança nas escolas serão tomadas pelo governo do estado a partir de agora em uma das minhas entradas no TVC eu já, te, eu já havia dito que nessa semana o governador ia anunciar essas medidas então esse anúncio vai acontecer agora aqui no auditório da governadoria ele já deu é, já falou antes sobre algumas medidas como aumento é, de câmeras nas escolas, para continuar é, vendo aí os alunos mais de perto com uma central fiscalizando todo esse processo, é, também a possibilidade de seguranças físicas nessas escolas armadas. Então, todas essas medidas que vão ser tomadas pelo governador serão anunciadas aqui agora no auditório da governadoria e nós estamos acompanhando por aqui, lembrando a todos que estão nos assistindo, que as novidades e as informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67 ao longo do dia obrigado, sei que você está na correria aí, você está indo para essa reunião, mas você tem prioridade aqui no TVC agora. A qualquer momento que você tiver qualquer notícia de última mão, tá? de, de, de primeira mão, perdão, é, entra com a gente, a gente abre o TVC agora a qualquer momento para você, a gente está aqui dando prioridade, porque esse assunto com certeza é prioridade, você que é pai, você que é mãe, é essa, esse, esse assunto, essa pauta é prioridade para a gente aqui no TVC agora. Bom trabalho, boa cobertura para você. Show, obrigado, Fernando. Ao final do evento eu entro com mais informações aí, se possível.